Pedrinho. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Salve, Edu. Tô. Tô ca. <risos> Pedrinho? Pedrinho? Qual é, cara? Para de brincar, cara. Qual é, cara? Para de brincar, cara. Faz o Gildo. Caralho, velho. Você se transformou numa sub. Caralho, Pedrinho. É, cara, brinca muito, cara. Para de brincar, cara. Sai daí de dentro, cara. Eu não sei nem como é que você entrou aí, cara. Caralho, Pedrinho. Brinca muito, cara. Sai daí, cara. Sai daí, cara. Alice. Meu Deus, o que tá acontecendo aqui no gueto? Alguém me ajuda? Alguém me ajuda? O que, que tá acontecendo aqui? Pedrinho. Pedrinho lis